I need time to heal, I can't steer the wheel Cause this drive, me heal. and it gives me chills A nice road, it feels, I slip off the field And crash all the steel, will I ever heal? I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go Night. move Beleza, tô voltando aqui com mais um vídeo oh, Ó, comecei o um vídeo diferente, comecei um tênis sentado Dessa vez, a eu trazendo pra vocês mais um tênis Bom, rapaziada, hoje eu vou estar indo lá pra cá de praia na quinta-feira, ou é quinta-feira, para quem não sabe. E vou estar tá indo lá, rapaziada, porque a gente vai estar tá trocando o bug aí pro melhor, tá ligado? Por mais forte. E maior também, porém maior, ele é mais espaçoso também. Mais, mais por conta de espaço do que, de, do que a, a, a cilindrada em si, tá ligado? A gente vai estar tá indo às duas horas da tarde e, e eles vão estar tá levando aí um bug junto comigo. A gente vai levar no uma van de que ele vai direta, diretamente dentro da válvula, obviamente então é isso aí rapaziada chegando lá eu mostro mais detalhes pra vocês segue o take e fui. I grew up in a place where they told you what to chase told you how to run the race every move was on the page but I didn't like their way Bom, to to oh, rapaziada, o bug já tá aqui, mano, se liga, rapaziada, se liga, o presentinho tá chegando, aí rapaziada, pra quem quiser seguir eles lá no Instagram aqui, ó, segue eles lá, mano, caramba, mano, que logo da hora, na moral, mano, rapaziada, eles vêm de tudo, rapaziada, eles vendem de, é mini moto, de motocross, moto, quadriciclo, mano, já, a gente já teve esse quadriciclo aqui, só que não é... 570 cilindades, eram mais ou menos assim É o mais básico, né, no caso, que era 250 cilindades Tem um bagulho da hora que eles vendem também, rapaziada Que é um que é um bagulho de 150 cilindades Que é tipo kart, tá ligado? Que é muito da hora Eu não sei se, acho que algum youtuber já fez esse vídeo sobre kart ali É de kartzinha aí Mas eu acho que foi os nigos Se eu não me engano Pega uns kartzinhos Um cartezinho de 50 simidades E correndo no condomínio Tipo um condomínio desse daqui mesmo Mas é isso aí rapaz Daqui Daqui Daqui pra Depois daqui a gente vai tá indo lá pra de praia E vai tá deixando o bug lá. I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away yeah, yeah, yeah, yeah. As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time... Bom, oh, a palhada finalmente chegou, mano, na moral, mano Tava muito ansioso pra andar nessa porra, e ainda não andei Rapaziada, mano, olha o estilo do... é todo estruturado, tá ligado? Santo Antônio aqui É Santo Antônio? Que chama isso aqui? Não sei se é Santo Antônio, mas comenta aí se é Santo Antônio ou não Mano, muito da hora, olha o tamanho da roda, rapaziada Bem maior que o outro que eu tinha, tá ligado? E... aqui ó o Banco muito mais confortável que é o estilo da... das cadeiras gamer aí muito mais confortável também Ali tem a parte Ali na porta ali não tem a parte pra Pra não entrar água, tá ligado? Que eu achei muito bom também E aqui ó, a parada que eu tava falando Do puta parou eu não sei se eu cheguei a falar Puta que pareu, ali lá no outro lado ele ficava Batendo no joelho, tá ligado? E aqui não Aqui já não acontece isso E na porta aqui o outro esse O outro ali também tinha A parada do ferro, né? Que era esse ferrinho aqui, tinha bem aqui no joelho ele batia no joelho e bastante E aqui tem seta, uma coisa que o outro não tinha Aqui, ó Ele tem negócio que vai a água, né? Que é, que é o radiador, né? Aqui a é gasolina, ó que é a gasolina e depois ele troca pro, pro radiador para colocar água Aqui é o radiador, ó. Aqui é a seta Aqui é a luz, aqui é a luz de cima ah. Opa! Ué, aqui é a luz de cima, é a luz de cima, aqui é a luz de baixo, farol abaixo e farol alto Aqui é a buzina, eita caramba, aqui é o volante rapaziada, é muito da hora mesmo Se liga nele, ligaram, mano eu quero dar uma olhada ali, mano essa luzinha aqui parece do Boaz Lardinho, não parece não? Parece que é o carrinho do Boaz Lardinho, só por causa da luzinha azul, mas deve ser muito mais da hora de noite, tá ligado? E é isso aí, rapaziada. Aí tá meu bug novo, um bug 2.0. 2 Será que vai ter o 3.0 aí? Comenta aí embaixo, Ruma ao 3.0. E é isso aí, rapaziada. Nesse vlog aqui eu não vou estar tá andando com ele. É, o nome do bug aí, vocês vão dar o nome do bug. Que eu não sei o nome do bug. Comenta aí um nome aí pra ele. E, rapaziada, lembrando, eu tenho esse, eu tenho esse adesivo aqui do, do canal eu não sei mas vocês comentam aí embaixo se eu devo ou não devo colar ele aqui ó ele vem aqui ó pra galera ver, tá ligado? ou aqui sei lá, um lugar que não... aqui, aqui, é, aqui é melhor Comenta aí o que vocês acham se eu devo ou não devo colar e é isso aí rapaziada, tamo junto, até o próximo vídeo aí O próximo vídeo aí já, tomara que dê sol no manhã mano eu queria filmar num dia que dê sol, tá ligado? esse dia nublado aí é meio ruim pra filmar no bug tá ligado? e é muito frio também se der alguma molhadeira ali, já, já fica muito frio e é, é ruim também porque pode ficar gripado, né? Eu não quero ficar gripado, não. Eu já tô um pouco gripado. Ah, rapaziada, uma curiosidade também desse buraco aqui: o freio é a disco, mano. Ah, o freio é um freio a disco. Isso é uma coisa muito da hora, mano. E mano, se liga no motorzão dele aqui, ó, rapaziada. Ainda não mostrei o motorzão, mas se liga no motorzão. Pega. Se eu não descobrir alguma coisa dele agora, que mas pra frente provavelmente eu vou estar descobrindo mais coisas Eu vou falando pra vocês né? Ao decorrer do, do vlog aí Mas é isso aí rapaziada Não posso manter ele vlog andando com ele Se der sol, se não der sol eu não vou gravar Porque não vai ficar tão legal assim Mas é isso aí, tamo junto Até o próximo vídeo aí, fui!